Estamos ao vivo, estamos ao vivo, começando mais um News Game, seu programa de jogos eletrônicos e analógicos aqui na Rádio Geek. Meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista, editor deste programa. Mudanças importantes hoje, gente. O Drops Debate vai agora para as terças-feiras, no meio da tarde. Estamos com uma querida amiga nossa, Érica Caramelo, lá da Dixel. Estou devendo publicação da Dixel lá no Drops. Tudo bem, Érica? Como é que você está, minha querida? Tudo jóia. Boa noite, Pedro. Boa noite, Carl. Boa noite, todo mundo. Prazer estar aqui. Bem-vinda. Tem algumas notícias aqui que a Monique é, separou para gente e eu vou colocar essas questões aqui para a gente acompanhar. É, vamos lá. A Monique separou aqui de notícias para gente, é, a gente tem aqui o Xbox Series S, foi o console mais vendido na Black Friday nos Estados Unidos. Xbox Series X, S, não X. O pequeno potente de nova geração da Microsoft foi o console mais vendido na Black Friday nos Estados Unidos, que aconteceu na última sexta. Segundo os dados da Adobe Digital Economy Index, o videogame foi o mais procurado na categoria entre trilhão de buscas nos sites de varejo norte americanos Os outros mais buscados foram o PlayStation 5, o Nintendo Switch OLED e o Xbox Series X. É, porém, dada a escassez dos consoles e alta procura, o Series S garantiu um número maior de vendas em comparação com os outros mencionados. O videogame pode ser encontrado com mais facilidade. É, a gente tem aqui também outras duas notícias aqui sobre Call of Duty e também sobre um jogo brasileiro. A gente tava, é, a gente está recebendo muitas informações daqui o Byte, que é uma publicadora que é, trabalha com remasterização e também com estúdios pequenos. É, vou primeiro falar a respeito do Steam Deck, que é a, o, o equipamento mobile. É, do Steam. Em uma sessão de perguntas e respostas feitas durante o evento da Steamworks Steam Deck e confirmada posteriormente em seu site oficial, a Valve revelou que não tem interesse em disponibilizar games que sejam exclusivos no Steam Deck. Não é sobre o fato do Steam Deck possuir games exclusivos, isso não faz muito sentido para nós, é um PC e deve jogar, rodar os jogos como um computador. Vale ressaltar, no entanto... Caso a Valve acabasse seguindo essa tática, poderia acabar segmentando os públicos da companhia, tendo em vista que os donos do Steam Deck possivelmente gostariam de bastante dessa possibilidade, ao passo que usuários convencionais do serviço digital da empresa poderiam se sentir lesados caso isso acontecesse, ou seja, ia acabar separando o, grupo, o público e a galera que já consome apenas no computador poderia se sentir excluída. É, a gente teve a informação que o, o Call of Duty Warzone, que é aquele jogo que tem, faz muito sucesso no universo online, teve um novo mapa caldeira liberado pela Activision. Foi revelado é, que mudará a ação da fria cidade de Verdansk, lá na Rússia, para o um ambiente tropical de uma ilha do, do Oceano Pacífico durante a segunda... Guerra Mundial. O novo mapa poderá ser acessado pelos donos de COD Vanguard a partir do dia 8 de dezembro para todos os jogadores no dia seguinte. Quando o jogo gratuito entrará numa nova fase, será renomeado como Warzone Pacific, dando início uhum. à sua primeira temporada sobre isso. E a última notícia que eu gostaria de falar para vocês, aí vocês comentem à vontade, façam aí as suas ponderações, do que vocês quiserem, se vocês acharem é, melhor não fazer ponderações a gente já começa a entrevista. Teve esse jogo é, brasileiro chamado Chef Shooter, da Qbyte, uma notícia que a gente subiu hoje pela manhã. A Qbyte Interactive, em parceria com a Nuke Games, tem o prazer de anunciar o novo jogo Shep shooter que já está disponível para o Nintendo Switch, para o Steam. Você terá uma história aqui nesse jogo, mas terá uma ação frenética, mú música insana, segundo os desenvolvedores. O Shep shooter é literalmente um jogo de tiro do trilho, no qual você terá que limpar colônias de quatro planetas de uma infestação de pequenas criaturas chamadas polígonos. Para derrotá-los, você usará cinco armas diferentes todas com três níveis de melhoramento que podem ser atualizadas pegando os OctaRings, e acredite em mim, você precisará deles nesse cenário, diz a desenvolvedora. É, é um jogo que foi desenvolvido pela nuke Games, que é um desenvolvedor solo graduado em jogos digitais que está trabalhando e se dedicando no mercado de games há 14 anos. Ele fez jogos independentes como a série Chess Brain, que a gente falou recentemente, Honeyland, Clarice e outros jogos minimalistas. A Qbyte é uma publicadora que tem se dedicado a isso e ela pega alguns clientes internacionais e também os nacionais, como o Sherp Shooter. Érica, qual notícia vocês querem comentar? Qual que vocês têm preferência? Podem falar de tudo ou podem falar do que vocês quiserem. Dama, quero falar de alguma coisa? Não, tranquila. Estou só na expectativa quero... das perguntas. Eu quero, eu quero saber por quero saber, que, que o Pedro está chamando jogo de jogo do Chapecó, né? O Shop Shooter é Shape Shooter, Pedroca. Shape Shooter, é verdade. Olha, <risos> o, inglês, olha o meu inglês macarrônico Tem uma coisa que me chamou a atenção, é, da primeira notícia que eu falei sobre o Xbox Series S, me deu um clique aqui, que é uma coisa que a gente tem falado nos nossos programas recentes. O negócio do Game Pass e a integração do Xbox com o PC tem feito as pessoas não necessariamente procurar o console mais avançado, que seria o Series X, mas as pessoas uhum. têm procurado um console com melhor custo-benefício, já que ele tem é uma conexão com o PC. Esse dado é tudo bem, é dos Estados Unidos, não tem muito a ver com o Brasil, acho que aqui no Brasil o PlayStation 5 ainda vende mais, é, mas interessante isso. Eu achei um indicativo aí do que vai ser nos próximos meses, que anos. E Steam Deck você vai querer ter também, Pedro? Acho que não, cara. Nossa, Só que torcida por... de nariz! Não, é, é legal a ideia. É um portátil que roda jogos de PC, mas é. Sei lá, cara. Eu, eu posso jogar aqui no notebook. É, ou, ou no PC que eu, que eu tô. Eu, eu, eu, Tem eu gente que comprei um eu, PC gamer comprei, agora. É, ali, eu cara. comprei um PC, mas ele, tá, ele veio com um problema. Estamos arrumando ainda. É... O problema é o operador. Não, é zica, <risos> é, é, é zica mesmo. Veio, veio com problema em um e acho que o segundo veio com um treco mais grave. Tanto que se, funcion... se estivesse funcionando, eu estava com ele aqui agora. Mas o... o que eu ia falar é que assim, é... o Steam Deck é uma ideia boa. O problema é que o que ele, o que ele faz, o Switch me supre. É. Então, eu não vejo motivo é. agora. Sim, eu também. A gente tem suíte em casa, não tem essa previsão, não. Ainda Mas vamos falar ainda da convidada, né? Ainda tem brasileiros que gostam, então, de jogar, não se importam de jogar no PC, né? Porque tem alguns que choram né na é... rede, né? A gente viu recentemente. Então, Érica, eu era o cara, eu era o cara de console, cara, só que eu, eu sentei esses dias para racionalizar, eu falei, cara, eu paguei um PC, mano, me rendi. Espero não ficar escroto que nem esses caras que você está falando, que eu sei. É, não, não, não faça live. Se você não fizer live chorando, já está de bom tamanho. Não, por, por favor. Sabe. A gente sabe que no mundo real as pessoas compram um notizinho mesmo, que o mundo real é bem mais duro que isso. Eu só investi em, em, em, em, em prol do meu conforto e a trabalho também que eu preciso de uma máquina que funcione. Muito, tá bem. Certo. Muito bem. Vai lá, Calzinha, então, eu vou divulgar live enquanto isso. Vamos lá. Muito bem, então vamos lá. Eu tenho aqui... né? A ficha corrida dessa cidadã, né? Olha só, gente. Estamos falando aqui com a Erika Caramelo, cofundadora e CEO da Dixel Game. Daqui a pouco a gente vai falar de Dixel Game para você dizer o que é a empresa, porque a gente pensa: Ah, é mais um, um estúdio de game. Não, não é. Mas a Erika. Tem formação em publicidade pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Confere, Erika. Sim. É doutora em educação, arte e história da cultura, o que não é pouca coisa. Põe muito cidadão no bolso aí, né? pelo Mackenzie. E tem uma tese que, olha só, gente, né fala sobre a indústria de jogos brasileiros independentes e originou um artigo publicado na Universidade de Coimbra, em Portugal. né E aí eu aproveito, então, essa... É, é, continua, tá, gente? Você que está nos acompanhando aqui, <risos> tem mais para falar. Eu estou só aqui nas, nas primeiras duas linhas do, do, da bio da Érica, né? Érica, fala para a gente, então, por gentileza, dando uma boa noite aqui ao nosso público, né? O que é Dixiel Game? <risos> boa noite, mais uma vez. Então, Dixiel Game não é um estúdio de games. Eu já tive um estúdio de games no passado... E a Dixiel, ela é fruto, inclusive, da minha tese de doutorado, né? Isso foi algo que, quando eu saí do doutorado, eu falei assim, ah, meu, eu não vou publicar a tese, às vezes eu sou um pouco, um pé no mercado, um pé na academia, e aí eu resolvi, junto com alguns amigos, é, abrir a empresa. E a empresa, a ideia era fazer o que eu senti falta é, durante a minha trajetória como desenvolvedora de games, enquanto dona de estúdio, né? que era justamente fazer essa, essa ponte da parte de marketing, da parte de comunicação, porque é muito difícil você cuidar do produto, né? ainda mais com um estúdio indie, né, estúdio pequeno, você cuidar do produto, você cuidar de prospecção comercial, você cuidar de, é, da parte de marketing, de comunicação, de participação em eventos e tudo mais. E também, assim, chegou uma altura na vida, né, que eu já estou há 16 anos, está completando agora, em janeiro, 16 anos na indústria de games, a gente já tem uma certa idade e tal, tem um pique, assim, para virar a noite fazendo produto e tal, não é muito mais o nosso negócio, a gente começa a ter uma boa rede, um bom network, né? Então, a decisão foi justamente de fazer essa ponte, ajudar encontrar as pessoas... Talentos, né? É, encontrar talentos, que isso foi algo que sempre permeou a minha vida, por ser professora universitária também, há 18, 19 anos que eu leciono, então só na área de games já se, lá se vão 10, 11 anos. Então, com isso, era muito fácil encontrar esses talentos e que também eu, eu sempre percebi que tinham essas mesmas dificuldades. né? E, e aí eu faço justamente essa ponte com a Dixel. Eu trabalho com a parte de comunicação e marketing dos estúdios né? e levo eles para eventos, faço todo um trabalho de PR e tudo mais. A publicação dos jogos, faço, faço também uma mentoria, né? Porque é isso aí vem do viés acadêmico. E, por outro lado, outro público que eu atendo, né? Eu, eu acabo trabalhando como uma curadoria de games, né? Que eu aí volto para a minha área de formação, que é, que é publicidade e propaganda, de trabalhar com agências digitais, com empresas digitais, com marcas, com investidores, que é algo que eu também já fiz bastante, né? Esses pitchings e tudo mais. É, justamente para apresentar os games dos índios. Então, eu justamente sou uma intermediária ali para fazer essa ponte. E trabalho com um viés muito de diversidade, porque eu acredito que a diversidade é o que está fazendo realmente a diferença na indústria criativa. Né? A partir do momento em que você tem é, outros olhares e tudo mais, e também, além disso, são as pessoas que acabam estando mais excluídas também é, da, da indústria de games como um todo. Sem dúvida. A gente vai falar bastante diversidade ainda hoje, a gente tem é, só um viés específico para essa questão, porque isso também envolve a sua carreira, a sua curadoria, né? Mas voltando aqui à questão que envolve esse start que te deu de, de fazer essa ponte, como você chama, entre o desenvolvimento, entre os talentos que você encontra no mercado do desenvolvimento de jogos, né? E, uh, efetivamente, o mercado... Ou seja, aponta a lá o que vai pagar a nossa conta. Né? É, a gente cobra bastante tempo no mercado de games, o drop está indo para o sétimo ano, eu estou há década e meia nesse assunto. Né? O que a gente mais vê, hoje até um pouco menos para a nossa tranquilidade, né? mas o que a gente mais viu ao longo dessa trajetória são estúdios de games brasileiros que, de alguma forma, tiveram algum problema em uma das áreas. Não faltavam talentos no desenvolvimento, na programação, no design visual, na narrativa, né? no, no gameplay, no desafio, mas o conjunto dessas coisas nem sempre funcionava bem, ou, pior, na hora de correr atrás para procurar a publicadora, bater na porta de... de, de... Uh, outras empresas que fizessem esse fomento, né? na hora de colocar o seu jogo na praça, né? eles falhavam de maneira muito terrível. Né? Uh, essa ponte, ainda hoje, ela me parece muito necessária. Como é que você vê essa trajetória desse processo? Às vezes é difícil até explicar o que a gente faz, né? porque tem muita gente que acredita que eu seja dona de estúdio, e não é o caso, eu trabalho junto com os estúdios. A gente coloca ainda muito a mão na massa em função disso, porque eu acredito também que as pessoas, isso também foi uma coisa que eu detectei na minha, na minha tese de doutorado, foi de que as pessoas ainda elas estão saindo com muitas deficiências do ensino superior. É, a gente tem pouco tempo até, de, na, em termos de faculdade aqui, de, de jogos digitais aqui no Brasil, a gente não tem muitos formandos ainda dentro dessa área, no entanto, tem uma demanda absurda por profissionais dentro da área de games que a gente viu que está só batendo o recorde, no entanto as pessoas que saem da faculdade, elas saem com uma formação às vezes ainda muito aquém do que o mercado necessita, né, e eu mesmo quando eu estava com o estúdio eu percebia que a gente ficava pelo menos três meses pagando salário para treinar o pessoal e isso para um estúdio pequeno é muito dispendioso, sabe, então isso é muito complicado, ou então você não tem necessariamente é uma preocupação em você ter como o estúdio sendo a sua principal fonte de renda. Não digo que eles não querem isso, mas se encara ainda muito como uma brincadeira, uma, uma, às vezes uma postergação da adolescência, vamos dizer assim, né? E, e a gente percebe que dentro da, da, das faculdades, você tem um viés, às vezes, muito de ensinar ferramentas, mas você não ensina a parte comercial, a parte de que seu jogo realmente ele tem que ter algo diferente para estar no mercado, porque as pessoas elas se baseiam muito, né, os alunos e até mesmo os colegas professores, se baseiam muito em sucessos que tem no mercado, mas os sucessos que estão no mercado não necessariamente fazem parte da nossa realidade. E aí é óbvio, né? Então tem aquela coisa muito dispare, né? a gente tem um, um mercado independente, um mercado que ele tem um potencial criativo incrível, no entanto, você está ensinando somente ferramentas e essas ferramentas ainda de uma maneira muito restrita. Então, pensa assim, dois anos de, de, de pandemia. O pessoal trabalhando com máquina em casa. Então, é complicado você manter uma qualidade. Mesmo em sala de aula, muitas vezes os computadores ficam muito a desejar em função das engines também, né? da, da, da necessidade de processamento que elas têm. Então, se você for se basear simplesmente nisso, é complicado. A gente tem pouquíssimas faculdades de design de games aqui no país. Né? A gente tem algumas incursões nessa área Sim. e isso daí é o que just, just, justamente a gente pode fazer todo o diferencial, né? Porque a gente tem uma indústria criativa muito rica e a indústria Exato. de games está nisso. Mas... Vai, né? uh, a gente teve juntos agora na Campus Party, né? Uh, a gente teve com outros bons profissionais aí da área da atualidade, né? E estivemos à frente de um grupo que fez a avaliação dos jogos criados numa Game Jam dentro da, da Campus Party 13, que aconteceu agora, em novembro, em São Paulo. Né? E aí, num determinado momento, a gente avaliou um jogo, né? e eu até comentei, assim, para quem é dinossauro de games como eu, vai ver a, sem a semelhança entre esse jogo desenvolvido e o Robotron Pro Atari VCS 2.600. né? Isso foi até um motivo de chacota na hora, o pessoal deu risada, né? Como que você lembra de Robotron? Né? E, e isso me chama um pouco a atenção. A partir dessa última resposta, você acha que falta hum, no estudo é, que, que, que esse povo tem hoje na faculdade é, um pouco dessa análise de, de mercado histórico mesmo, assim, para você ver? caso, porque você fala assim, ah, o pessoal vai muito no último sucesso, né? Assim, a gente até brinca, até que tem o, o cidadão que quer fazer o próprio GTA, né o próprio Call of Duty, né? o próprio God of War, né? Você acha que falta uma avaliação de processo, de criações, de acertos e erros, de estúdios e profissionais do passado, quando o cara era só programador, né? Até a atualidade, você acha que isso ajudaria a, a ampliar os horizontes e pensar mais modelos de desenvolvimento de jogos, de negócios, de processos e tudo mais. Totalmente. Eu acho que as grades das faculdades elas são muito engessadas. Eu eu até defendo na tese a uma sugestão até de uma de um trabalho da minha da minha orientadora que é a Cláudia Hardag. É, ela trabalha muito sobre essa questão de módulos, né? A gente até já vê algumas faculdades começando a trabalhar com isso. No Minas Belas Artes está com é uma matriz curricular um pouco mais flexível nesse sentido. Você entra ali na, na faculdade e você escolhe que módulos que você vai fazer. Eu acho que isso é muito mais interessante, até porque você não deixa de ter os contatos do início da sua faculdade, né? Então, se alguém foi para uma área mais de programação, outro para uma área mais de negócios, outro para uma área mais criativa, você não deixa de ter aqueles contatos, porque eu lembro que isso funcionou muito bem na minha formação. Boa parte dos meus amigos são jornalistas, os meus melhores amigos são jornalistas. E, e eu fiz comunicação social com uma base comum no início, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e depois a gente acabou se dividindo. E isso é muito importante, porque você tem perfis diferentes dentro de sala de aula, né? você tem junto ali, né, no início, você forma as amizades e leva para a vida essa gente, e essa gente se complementa. E quando você tem dentro dos cursos, a gente também tem um, um, outro, um outro grande problema, não só essa matriz curricular muito engessada. A demora é, de você aprovar novas grades, novas matrizes curriculares, isso é evidente, né? A questão de que você tem que seguir uma linha só, ou é da área de TI, ou é da área de design, então parece que as confluências são muito pequenas e, e que quando não deveriam ser, a gente percebe também que a própria questão da formação dos professores, muitas vezes, e às vezes não dá nem para condenar muito pela demanda de trabalho que a gente tem versus é, também a, a, a questão de remuneração que é dada para um professor aqui. Um professor de faculdade ganha hoje metade do que um professor é, numa escola de ensino médio é, ganha, numa escola particular. Então, assim a, é, o que, que acontece? Você tem... Você, tem uma extensa carga horária e você tem pouco tempo para adaptar conteúdos e ainda adaptar conteúdos para a área de tecnologia. Então, se você não está ligado direto nisso, você não consegue acompanhar. Não, é muito complicado, assim, a, dadas essas situações. E tem muito essa questão também dentro da área de games, como eu estava falando, e que tem até essa indicação no segundo censo da indústria brasileira de games, de 2018, é, que diz o seguinte, que... Mesmo você pesquisando empresas da área de games, menos de 50%, 49 ponto alguma coisa, tem como principal fonte de renda games. Ou seja, as pessoas, elas acabam trabalhando em outras áreas para elas pagarem a, como se fosse uma espécie de hobby. Então, assim, eu acredito que assim, a gente está crescendo muito essa indústria, já temos bons estúdios, é, com muitos jogadores e tudo mais, com alguns produtos bem consolidados, inclusive estúdios que eram pequenos e que se consolidaram é, nos últimos anos, mas não é ainda é, o quadro geral que a gente tem. Não é esse, né? Dentro da área de e a gente vê muito incentivo, inclusive estatal aqui no, no, no país, já entrando por esse lado também, de você valorizar, às vezes, campeonatos de jogos estrangeiros e não dá o mesmo valor, os mesmos incentivos para a indústria de jogos aqui no Brasil. Então, fica muito difícil você concorrer. né? Então, você ser jogador muitas vezes vai ser mais interessante, mais viável economicamente falando, do que necessariamente você manter uma estrutura com... Com é, bons equipamentos, com softwares licenciados, com salário todo mês. Então, isso é muito complicado para quem está nessa, nessa outra realidade. Então, tudo isso acaba não facilitando muitas coisas. O que, o que vence nisso tudo, e eu também não quero fazer um mérito isso mas o que vence muito é o amor das pessoas em função dessa área. Mas isso nível só tá de amor, né? É, em grande parte, esse é o disparador, na verdade, de muitos estúdios, né? As pessoas saem com a sua formação, alguns até mesmo, sem formação, estúdios de, de, de, em média, 5 a 10 anos atrás, as pessoas não tinham necessariamente a formação, mas juntavam-se grupos de, de apaixonados, né? Uh, que um sabia programação, o outro sabia design, e as pessoas iam com a cara com a coragem para desenvolver jogos. Estou falando desse mercado brasileiro, que hoje já está relativamente bem estruturado, como você cita, né? Porém, a gente tem uma questão que você comentou logo no começo também, que é esse fato de uh, o estúdio chegar muitas vezes lá na Dixiel, né e, e você ter um trabalho de, de, de aperfeiçoamento daquilo. Porque assim, o cara chega e fala assim, olha, eu já tenho um produto, eu já fiz um jogo, né, e, e você tem um olhar para o mercado, para o investidor, para as potencialidades, né, uh, e você fala assim, cara, há muito a ser ajustado. Como é que você consegue é, fazer, é, fazer com que o estúdio trilhe um caminho mais adequado, né, sem que as pessoas sintam que estão vendendo a alma ao mercado, né, e, e, e sem ofender também a qualidade do trabalho de desenvolvimento, que muitas vezes é assim, então, bicho, o seu negócio bate a página 2, né, e é difícil falar isso para algumas pessoas, né, como é que é esse cotidiano? Olha, ainda bem que eu tenho essa formação em comunicação social, que às vezes me salva, o pessoal acha que, acha que não, mas isso salva bastante, assim, e também a questão da confiança, né, é, até o fato de você ter já um respaldo né, em sala de aula, um respaldo acadêmico, um respaldo na, na área né, por tempo e tal, mas também um jeito de você chegar. Mas acontece de um tudo, porque tem gente que chega com a ideia, só que só a ideia não dá, eu preciso do produto. Sem o produto, eu não tenho como colocar no mercado. Então, é muito complicado. Eu falo assim, gente, aí você tem que começar a fazer assim, se a ideia é muito boa e tem um grupo bom, ele, a gente acaba falando assim, gente, é, cronograma, quando que vai estar pronto? Quando que tem um early access? Quando que vocês estão pretendendo ter o, o jogo inteiro? O que, que vocês pensam em fazer? É, então, tem, tem todo essas reuniões iniciais, elas são um pouco complicadas, assim elas gastam bastante tempo. Ou então, a gente manda documentação né aí tem estúdio que já vem com o jogo e fala assim, mas vem cá, você não vai ficar alterando tudo, né? Aí eu falo, mas a gente precisa tornar seu jogo comercial, assim, não tem muito o que fazer. Não, mas a, a parte boa, assim, é que é, tem. Geralmente, o que, o, quem me procura é um público muito segmentado, porque sabe que eu trabalho com estudos pequenos. Uérica, Érica, eu tô divulgando Oi. essa live, mas deixa eu fazer uma pergunta complementar. Essa ideia de, tipo, fazer o jogo dos meus sonhos estraga muito o projeto? Sim. porque a pessoa Por não tem limite, né? A pessoa não, né? não tem limite, a pessoa, tipo, você, você tem que Não tem escopo. A... Olha, eu, eu lembro muito da... A minha mãe, ela sempre... Ela eu tô sempre ouvindo, foi... tá? Só tô tirando meu rostinho aqui do live, porque eu tô divulgando, mas não, vai tranquilo. Responder. A minha mãe sempre foi costureira, e eu lembro que, às vezes, chegavam uns croquis, assim, desenhados malucos assim para ela ela olhava para aquilo ali e falava assim mas como que eu vou costurar essa roupa como que eu vou cortar esse tecido então é a mesma coisa também as sonho não tem limite só que você precisa ter prazos e geralmente a gente como a gente trabalha bastante com esse com essas é, questões de diversidade e tudo mais a gente tem que aproveitar é, e eu tenho esse viés já né com a empresa com a Dixel é, comercial você tem datas comemorativas, digamos assim, que você tem que pensar. Então, por exemplo, uma data que é muito importante para a Dix é o dia da mulher. Sempre em placa a pauta. Por quê? Porque tem uma mulher à frente, então fica muito fácil de conseguir, é, assim, quantas mulheres é, se conhecem que trabalham com games. Ah, agora já tem bastante, mas à frente de negócios de games ainda são poucas, então é muito fácil de emplacar isso, então jogos com uma personagem feminina também não tem muitos jogos ainda, então é uma data muito importante, então tem algumas outras datas, questões de novembro com a questão é, do movimento é, o, o Vidas Pretas Importam, a gente tem algumas datas de, sei lá, de Dia do Índio, é, todas essas questões a gente precisa trabalhar com um cronograma, eu, eu trabalho com um cronograma de divulgação, então eu chego para as pessoas e falo assim, ó oh, então quando é que a gente vai lançar? A gente vai lançar agora. Não, mas eu nem vi o jogo, cadê o jogo? Não, a gente precisa de tempo, porque a gente precisa programar posts, a gente precisa programar, a gente tem agora um programa que é o Dixel Play, que está justamente também em parceria aí com vocês, o Drops, né? Já está para sair o segundo episódio agora, no início de, de dezembro. Vamos é, falar e do a... seu play ainda hoje também. Isso, então, e está tá, tá ficando bem, bem legal, assim, a gente mudou bastante de, do projeto piloto, do piloto a gente já, já fez algumas alterações significativas, até tem um grupo de meninas, tem cinco meninas trabalhando com edição, com posts, o negócio está ficando profissa, a equipe está crescendo. E, e a gente é, precisa de tempo, não pode simplesmente estipular uma data, estou subindo na loja e... Não, não é assim que funciona. Porque eu tenho que tentar convencer jornalista, tem que fazer release, tem que publicar um monte de coisa nas redes sociais. Não é assim. Então, essa falta de percepção é absurda ainda. Assim. Então, não... esse negócio de sonho versus realidade é aquela... Aquela dualidade. E, e ainda é né? muito difícil convencer os estúdios ou os profissionais dentro dos estúdios em relação... Porque você está me falando, assim, é, qualquer campanha publicitária, qualquer projeto criado, qualquer produto que chega ao mercado passa por uma modalização muito semelhante, que é esse planejamento, uh, uh, essa, essa questão do engajamento com publicações, aproveitando as redes sociais, esse impulsionamento do projeto até o, o lançamento efetivo. Ainda tem sido difícil... Sim, porque eles não têm essa visão. Não existe essa, essa formação. Isso daí, para eles, é um, uma grande incógnita. assim Então, isso é muito complicado de você convencer. Porque o pessoal que trabalha, por exemplo, quem, quem vê assim, tipo, ah, você trabalha com social media? <risos> ah, é fácil, que trabalho legal, você fica vendo meme o dia inteiro. Não é assim. Porque social media... Se você vai compartilhar uma coisa no Facebook, lá, business, e vai compartilhar junto com o Instagram, o Instagram não dá o link. Então, que mesmo os dois ali estando juntos, um tem link e o outro não tem. E aí, toda a tua comunicação já era, sabe? Então, assim, todas essas coisinhas são complicadas. Então, aí você tem formato hoje em dia para engajar. Você vai engajar no Instagram... Que é onde as pessoas estão, né? E a gente precisa, às vezes, de público, de visibilidade, até da imprensa também, né? Aí você vai publicar no Instagram, não está dando mais visualização. O que, que você faz? Você precisa pegar e colocar no Reels, precisa colocar Story. Então, assim, é, é custoso, é complicado. Sem falar que, se você também não botar um dinheirinho, às vezes, para patrocínio, acontece que o, o objetivo final da Dixel não necessariamente ele é uh, você ter o teu jogo uh, com muitos jogadores, esse não é o grande objetivo, né então não se assustem com isso, porque geralmente uma publisher, o que, que ela faz? Ela compra né, meio que os direitos ali do jogo, e ela vende aquilo ali comercialmente, ela fica responsável por tudo isso. E a gente, quando a gente começou o projeto da Dixel a gente começou com isso, só que a gente viu que não tinha como assim, porque... É muito complicado, aqui no Brasil, você dispor de uma grana para conseguir fazer isso com projetos ainda tão incipientes, tão no início. Então, o projeto da Dixel Gaming, que a gente acabou implementando e remodelando todo o plano de negócios nesse ano, ele é diferente. Ele é visando atingir marcas e atingir investidores, para que eles tragam um montante de dinheiro para esses projetos. Então, essa é a grande ideia. Assim. A grande ideia é que o, o, o estúdio pode publicar o jogo, o estúdio pode é, ganhar dinheiro com o jogo? Sim, sim. Esse não é o objetivo da Dixel. Pelo menos o principal objetivo da Dixel não é esse. O principal objetivo da Dixel é tornar ele agradável para quem realmente tem um montante de dinheiro, para que a gente consiga fazer é, realmente. Porque assim, depender de Store hoje em dia, ainda mais sendo jogos indies, você tem uma você tem uma quantidade absurda de, de estúdios que sequer têm os jogos com download, né? Então é, entender que as stores também elas foram desenvolvidas, os negócios delas foram desenvolvidos muito pensando é, nessa grande indústria e não na indústria indie. Então tem é alguns feitos de sucesso, sim, mas né, é complicado. Mas, é... Enfim, são parâmetros e parâmetros, né? Deixa eu voltar aqui para o seu extenso currículo, o seu invejável currículo, né? A gente tem um item bem bacana aqui que você colocou, né? Conselheira do Comitê da Diversidade na Associação Brasileira de Desenvolvedores de Jogos Digitais, a Abra Games, avaliadora de trabalhos na Sociedade Brasileira de Games, OSB Games, que é um dos eventos mais importantes, se não o mais importante evento acadêmico ligado a jogos no Brasil, né? E uh, você também é mentora e jurada em diversas maratonas de desenvolvimento de games, tais como Women Game Jam, Game Jam Plus e Sampa Diversa, Global Game Jam e Game Jam das Minas. Ou seja, a gente tem aqui dois itens bem importantes, né? o Comitê de Diversidade da Abra Games né? e esse monte de game jazz que você está envolvida, né, sendo algumas delas ligadas à questão da figura feminina nos jogos. E aí eu te pergunto, diversidade e figura feminina nos jogos, qual tem sido ainda hoje o problema crucial com esse, essa parcela do, do, do, dos envolvidos com o universo dos jogos? A pergunta parece óbvia, porque afinal é, de contas a gente não. sabe o que está falando, mas há tá... ah, quem não saiba exatamente do que estamos falando. É, de acordo com, com o segundo senso da, da indústria brasileira de games, a gente tem basicamente de cada cinco pessoas na indústria de games, uma apenas é mulher, e geralmente é, ainda é difícil de encontrar mulheres em posições, é, no caso, posições de destaque, de comando, de gerência, né, enfim, e isso daí impacta bastante assim a presença feminina dentro dessa área. Essa área ainda é muito masculina e quanto mai maior a tua o teu nível, né, o teu nível ali dentro do estúdio, mais difícil é de encontrar. A gente a gente tá vendo alguma diferença hoje em dia, né, uma mudança significativa na área de esportes. Por quê? Porque a área de esportes aqui no país basicamente tem muita gente da área de administração, marketing, publicidade, enfim, que acaba trabalhando com as marcas aqui para serem colocadas né, dentro, dentro do, desses jogos né, que são estrangeiros, e também a questão de gestão de comunidade. E aí, sim, social media, você acaba tendo também muitas meninas trabalhando. Mas na indústria de games, enquanto desenvolvedor, é, ainda é um número assim, muito pequeno. Eu tenho. Não faltam talentos, né? É, não faltam talentos, cresceu muito e eu. E eu... Eu tenho uma missão, assim, eu acho que se tem um legado, assim, que eu gostaria realmente de deixar, é esse legado de trazer pessoas que, às vezes, não têm nenhuma perspectiva de se trabalhar com isso, que eles olhem, sabe, e têm uma, uma, uma certa projeção e falem, pô, se ela tá ali, eu também consigo estar. Né? eu realmente eu sei do papel como professora, esse é um papel importante, e participar, estar nesses lugares, nesses espaços, que a gente faz isso como trabalho voluntário, mas é um trabalho, é, é, muito, é um lugar de afeto, é um lugar de acolhimento, como eu nunca encontrei dentro da área de games. Então, assim participar dessas maratonas, às vezes é madrugada, final de semana, isso é muito comum, a gente já tem uma agenda super atribulada, eu leciono, tenho empresa, aí você ainda tem a vida pandêmica e tudo mais, que você precisa dar conta, né? E, mas mesmo assim eu não deixo de participar. O SB Games eu fiquei faltando esse ano aqui porque não deu muito, sabe? A gente tava, a gente perde umas tartarugas. Falta braço, né? né? <risos> é normal, eu acho que todo mundo passou por isso. E, mas não é má vontade, é tipo, realmente você não tem, não tem braço para isso. Mas eu acho que é muito importante e eu vejo, em essência, como esses grupos cresceram. Então, eu faço muita questão de participar, tanto dessas game jams que tem esse viés de diversidade, que tem esses recortes é, com mulheres ou com público LGBT, pretos, pobres, enfim, e também, às vezes, com sedes mais periféricas. Então, ano passado. É, eu participei da Game Jam Plus é, com a sede do Recife. Não que seja periférico em termos de game, porque Porto Digital e, e arredores ali é maravilhoso. Mas eu participei dali até com uma maneira de você conhecer talentos, né? Isso é, é algo que faz parte também do, do, do negócio. E nessa, nesse, nesse ano aqui, eu participei da Game Jam Plus Salvador, então, a intenção é realmente saber o que essa galera está fazendo aí, Brasilzão afora, porque eu acredito muito nesse, nesse pessoal que, às vezes, a gente não encontra no dia a dia, que eles podem agregar bastante. Muito legal. A gente tem aqui no, no chat, está rolando aqui algumas pessoas se manifestando, né? Nós temos aqui, por exemplo, o Matheus Mourão que está falando, a melhor live com a melhor participante. Né? Foi tudo Aí pago. a gente tem de todo pago, né? tem aqui a Beatriz tem tem uma pergunta do Matheus, Érica Queria que você respondesse. Eu, eu entrar na pergunta. Eu queria estar falando <risos> com o povo aqui, o cidadão chega com o pé na porta. Não, aí, é que eu é estava é é pedindo pergunta e ele fez uma pergunta aqui. Ok, eu ia falar daqui do, do, dos comentários, ia chegar na pergunta, mas manda a pergunta, Pedro Zambarda. Como o mercado de índio brasileiro sobrevive no Brasil? Porque fora nós arrebentamos... E uma coisa que eu ia te perguntar, Érica eu estava escutando o papo, ainda estou divulgando aqui nas redes, mas é... Uma pergunta específica. Você falou a respeito de datas especiais, por exemplo, dia do. É, é, dia da mulher, é, da mulher, enfim, parada LGBT, se a, gente, a gente tem esse tipo de coisa. É, mas o meu medo um pouco é, a, a respeito dessa, fal, dessa pauta de, de inclusão, de diversidade, é como a gente coloca isso não tanto. Porque eu vejo que essa questão das datas especiais é uma forma meio, mais da gente remediar do que realmente solucionar o problema. Como é que a gente forma os caras para entrarem nesse mercado já com uma outra mentalidade? Você que é professora, você tá, está lidando com as duas pontas. Eu queria que você explicasse um pouco o que, que mais falta a respeito disso. Como é que a gente quebra a questão do preconceito dos meninos? Como é que a gente incentiva mais as mulheres a se incluírem nesse mercado? Olha, eu acho que em sala de aula uma coisa que a gente precisa se preocupar é um pouco mais trabalhar a questão de humanidades, isso, isso dentro dos trabalhos, não, não, fica, não fazer trabalhos tão tecnicistas, fazer pesquisa realmente para você não ficar fazendo coisas estereotipadas. Eu acho que isso é fundamental. Se você está numa faculdade, o que se espera é que você faça alguma coisa diferente. Se é para ficar replicando algo, então você faz um curso muito focado em aprender a ferramenta e tal, então eu acho que para isso Curso de Bird, né? É, então, é, exato, né? Então você só replica aquilo ali e vai, se joga. Nada contra, tem muitos, muitos conhecidos que fazem isso e está tudo certo, está tudo certo. Mas, assim, você não consegue fazer algumas mudanças, você continua trabalhando com estereótipos, você continua trabalhando com as mesmas câmeras, por exemplo, mulheres com golpes de perna, você tem uma câmera lá, um contraplongé focado na genitália, coisa que você não encontra muito isso em golpes com personagens masculinos. Então, você só fica reproduzindo. E esse discurso do tipo, ah, o GTA brasileiro, sabe? Ah, o meu jogo é tipo esse outro... Ah, gente, sabe? Não dá, né? A gente tem tanta coisa interessante, fauna, flora, música. Pô, sério, você só, só vai replicar? Isso eu acho meio bem questionável. E também quando replica, né? quando faz, às vezes também faz com, em função de estereótipos. Dá para entender pelo tempo que as pessoas, de repente, têm para desenvolver, eu sei. Mas, enfim, isso eu acho que é que é um dos caminhos assim que a gente encontra e dentro da área meu, se você não se você não entendeu teu lugar como indústria criativa e que você tem que fazer alguma coisa diferente o que eu vejo aqui no Brasil é, são as ondas né as modas não que, que seja só aqui no Brasil mas dentro dessa área tem as modas então agora todo mundo está falando ah tem que ter o um jogo de NFT criptomoeda e Bitcoin se você não tiver jogo com isso você não está bem atualizado. Ano passado, é Among Us, sabe? É toda aquela estética com, com cores fluorescentes. E você... É só isso mesmo? É, só consegue, a gente só consegue ir no, no rabo do cometa? A gente não consegue ser o cometa, sabe? Isso daí me preocupa bastante. E existem coisas que a gente consegue puxar as tendências. Exemplo trabalhar com cores, você tem a Pantone, né? a empresa Pantone sempre libera as cores do ano. Essas cores elas vão ficar com pigmento na indústria durante cinco anos. E ali, você, se você desenvolver seu jogo inspirado naquelas paletas de cores, a possibilidade de você fazer licenciamento de produto nos próximos anos é muito maior. Por quê? Porque essas cores estão no mercado. Mas não, eu tenho que olhar as cores do Among Us. Aí você olha e você fala assim, gente, sabe, já, já, já passou, já foi. Então tem essas situações assim que eu acho que, que impactam bastante. Não sei se eu consegui responder assim em, em si a, a pergunta. Sobre a questão do, do, do Matheus aqui, como o mercado de jogos indie brasileiro sobrevive no Brasil? Porque fora nós arrebentamos. A gente está vendo uma saída muito grande de pessoas. Eu estou na lista lá da Abra Games e do, dos estúdios e o pessoal está reclamando demais porque bons, bons funcionários, ainda mais trabalhando remotamente, está ganhando em dólar, você está ganhando em euro. Você está trabalhando no Brasil, morando, sei lá, em São Paulo, Osasco, Guarulhos, Salvador... É outro custo. Por mais que seja custou assim, um custo de vida alto aqui no Brasil, você tá ganhando com uma moeda super valorizada e muita gente está indo embora, porque também tá difícil ficar aqui no Brasil. Então assim, não dá para condenar, falta mão de obra e tudo mais. Agora, dentro da indústria, é... eu vou você bem sincera assim, eu já tive um estúdio, né, há uns 10, 12 anos mais ou menos. E, e eu vejo poucas mudanças, fora um outro estúdio que realmente arrasa, que estão fazendo algumas coisas até para jogos AAA e tal. Acho que tem bons estúdios assim, que a gente deve acompanhar, Quiris, Cocu, esse pessoal, assim eu, eu realmente admiro bastante o trabalho. Mas em, em si, assim continua o mesmo clube, são as mesmas pessoas. E é muito difícil até mesmo, às vezes, eu eu, eu me vejo, às vezes, participando de algumas reuniões e tal, e todo mundo se conhece, todo mundo já se conhece de longa data, não muda muito. É... E isso daí eu fico um pouco preocupada, e, e assim, ainda muito uma questão, assim a gente teve um baque muito grande nesses últimos anos em função dos editais. É... E assim, ainda se tem alguns editais, aqui, aqui em São Paulo tem, tem Proac, tem coisas às vezes do do SP Games, né? enfim, tem algumas coisas aqui também da prefeitura, SP Cine, mas é um impacto muito grande. Teve agora um, um edital que foi cancelado no Rio de Janeiro, é um impacto muito grande para a indústria, e eu acredito que tem que se ter investimento em editais, mas tem muita gente das antigas ainda dependendo disso, porque de repente não encontrou ainda um caminho bom, ou então também fica muito fácil de perder talentos, né? Então, assim, eu acho que às vezes até mesmo porque nem, nem se renovam os nomes, as cabeças, eu vejo uma renovação muito grande dentro da área de esportes, que é uma outra área, que é uma área que você praticamente você não tem muitos estudos, as pessoas caem ali de outras áreas de atuação. Eu vi agora, dia desses, uma, uma colega do, do mercado publicitário que, que foi cuidada do Candy Crush. Então, assim, sai de CMO, da alpargatas e vai cuidar do Candy Crush. Então, assim, é... por que, que chamou a atenção o perfil dela? Né? Então, o que o está que que acontecendo? Por que, que não saiu alguém de dentro daqui da indústria já de games? E isso são coisas que a gente tem que pensar. Eu acho que, muitas vezes, falta um pouco essa renovação. Não sei. Muito bom. Quer falar dos outros comentários, Calzitas, antes que eu te corte de novo? Estou <risos> rindo de você, Pedro Zambardo. Eu quero aproveitar esse comentário que apareceu agora falando exatamente que a nossa cultura é muito vasta e podemos usar muito disso em nossos projetos. E aproveitando a sua resposta à pergunta anterior do Matheus, como o mercado de jogos brasileiro sobrevive no Brasil, né? ah, eu queria te perguntar, você é partidário da tese do Renato De Giovanni de que a gente justamente usa muito pouco a nossa cultura em favor do desenvolvimento dos de nossos jogos, o Renato ele tem aquela massa que ele fala assim, sabe, o maior mercado musical que a gente tem no Brasil hoje é o mercado de música sertaneja, não tem um game sertanejo, nenhum estúdio... Por que, que ninguém fez um, um jogo? jogo em homenagem à Marília Mendonça? É bom, a mão também, foi recente mas a perda dela, é né? Muito mas... preconceituoso, é muito preconceituoso, é muito preconceituosa essa área, assim, ainda é muito restrita, eu vou contar um caso assim, de sala de aula, é, eu, eu lecionava roteiro de games, lecionei durante 10 anos, numa das FATECs, e uma das aulas eu colocava beijinho no ombro da Valesca Popozuda. E, e era a aula que, assim, era, era, era o momento do semestre que eu ia ter o amor incondicional de metade da sala e o ódio eterno da outra metade porque tinha gente que botava fone de ouvido, botava, né, e tal. E eu falava assim para eles, não faz sentido vocês não ouvirem essa música para ter, era uma, era uma aula sobre criação de games, eu botava a música e eu falava assim, gente, a música inteira é um roteiro, olha isso. Desejo a todas inimigas vida longa. Você está falando que não vai morrer, ela vai ficar vivendo para caramba o porrada e bomba, você tem munição, né? Você tem, assim, bateu de frente, né? É um épico de guerra. Gente, é um, é um jogo pronto. O roteiro, a letra da música é um jogo pronto. Natasha, do, do Capital Inicial, era um jogo pronto que você tinha de várias fases. Era Ana Paula, agora é Natasha. Você muda a personagem, muda o nome, muda a, fi, a configuração dela você muda os poderes dela, sabe? Então, assim, é coisas básicas que as pessoas não enxergam. E aí você vê uma indústria, assim, do tipo... Eu falava para eles, vocês não estão vendo o quanto vende uma Anita e tal? Então, faz, faz cerimônia de abertura, encerramento lá de... Acho que encerramento de Olimpíada, sabe? Faz sucesso internacional, é um sucesso digital, é uma indústria criativa. Vocês estão numa indústria criativa e vocês estão tendo preconceito? Vocês não precisam gostar de Anitta, ninguém precisa gostar de Anitta. No entanto, você tem que entender como que ela é, trabalha nesse mercado. E assim, aí começa esse preconceito, então a letra da música e tal. Então, essas situações todas são, são coisas que a gente vê por quê? E aí você é rechaçada, né? Porque... Tipo, é, você tá, tá colocando algo novo e, e isso foge totalmente assim do, das práticas de mercado e esse negócio também, né? Tipo, ah, para mim, uma coisa que sempre acontece é a questão de política, né? O Pedro é campeão nisso, jogo não pode ter política. Como que não pode ter política, meu amigo? Você faz jogo de guerra, Co e se isso não é política? Nada é política? Sério? Então, assim, aí você passa umas vergonhas, né? Que tem umas máximas. E eu acho que esses E é engraçado, comum... né? Não pode Olha. ter política e é sempre não pode ter política de esquerda, né? É muito engraçado isso, né? Não é, não é um jogo apolítico, apolítico no, no, no, na concepção da palavra. A, a política de direita ela é aceita automaticamente. É, não, é, é, se ela é incorporada. Você, grupos subalternos, minoritários, se você massacrar, beleza. Agora, se for o contrário… Tem um desenvolvedor que eu vi no Twitter, que eu acho que eu tô doido pra chamar ele pra live. Ele me segue na minha conta, eu preciso achar. É um cara que faz jogos de guerra, mas é do ponto de vista palestino e árabe. E é uma pauta polêmica, porque os americanos normalizaram a violência contra os árabes, né? É uma coisa que é, é um assunto que está pendendo aí. Ele já teve, acho que jogo, se não me engano, expulso de algumas plataformas por conta, é enquadrado como discurso de ódio. Só que é engraçado, se você inverter a lógica, é, tem uma reação. Totalmente. É, é, você mantém, mantém as coisas como estão, então... Se você colocar uma personagem feminina que não está muito sexualizada, nossa, você, feminazi, olha o que, que você está fazendo, você está estragando o meu jogo. E não é o caso, sabe? O problema é, é... Esses estereótipos eles precisam mudar, porque você tem outros perfis de consumidores. né? É, a gente percebe aqui, até pela pesquisa Game Brasil desse ano, qual é o perfil do gamer brasileiro? Primeiro, que é uma mulher. E é uma mulher preta, jogando no smartphone. Quem é que aceitava isso há alguns anos aqui no Brasil? Quem aceitava isso? Ninguém aceitava. Mulher na área de jogos. Toda vez que eu falo para alguém, né, eu conheço alguém e tipo... É, com o que você trabalha? games aí fica games games games games games games porque eles acham que eu sou professora de sei lá de história de português e tal de, de, de adolescente de criança sempre acharam isso então não não trabalho com games há muito tempo já e tal então você já começa com essas coisas que chamam a atenção Claro que hoje tá mais fácil de encontrar meninas mas ainda tem aquele perfil, né, bem, ou cosplay, ou streamer, né, você tem muitas essa, essas coisas todas, e, a, e você tem ótimas acadêmicas, né, tem uma lista aí, Julissa Terry, Flávia Gaze a, a Bia Blanco, você tem a, a Ivelise Fortin, você tem uma lista de mulheres, né, a, a, Suel a Suelen, lá da, do Instituto Federal do Paraná, de Telemaco Borba. É, assim, você tem uma lista de mulheres que trabalham com games, que pesquisam games, que são doutoras na área de, na área de games, e, e tipo, é, mesmo assim ainda se persiste. Então, esse senso comum que é complicado, né? Sempre, sempre o senso comum. Mas, enfim, a gente está aqui tentando buscar outras narrativas. Sim, sim. E eu acho que esse é um papel importante também, né? Estar à frente de um negócio desse, e é difícil, às vezes, para a gente também se colocar na frente de um negócio. Durante muito tempo, eu resisti isso também, assim. E eu vejo ainda alguns problemas, que não é só aqui no Brasil, mas problemas. Você se subestimava vejo... muito? Não, eu acho que é uma questão de que você. A pergunta tá meio, muito... Marília Gabriela, né? Não, é, tá tipo, ó... Uma cor, uma né? Cor. Começou a falar assim comigo, né? Não, assim, Nossa. o que eu vejo... Não fala desse jeito, Erika, senão eu vou me empolgar aqui. Vamos lá. Ah, vai vai fundo, por mim tá tranquilo. <risos> Gosto mesmo aliás, aliás, a Marília é maravilhosa, quem me <risos> apresentou lá pessoalmente foi o Carl num evento do Sesc, né, Calzito <risos> gente bem relacionada é tudo, né? É isso aí. <risos> Mas, assim, o que eu percebo é o seguinte, a gente teve agora uma... Nós participamos de um, de um pitching internacional, inclusive tem uma galera aqui no chat que está tá dando oi, fazendo perguntas, vocês estão fazendo pergunta depois eu vou, vou conversar com vocês, eu né? vou dar trabalho para vocês também, viu? Mas assim, a gente fez uma, um pitching internacional, contei também com grandes parceiros, né? grandes amigos se tornaram parceiros também nisso, Vicente, Maurício, Walter a própria Thaís também, que está aqui no chat, é, eles me ajudaram bastante. Teve uma, uma situação que a gente foi é, participar de pitchings estrangeiros e tinham árabes. E uma mulher, dona de empresa, de games, conversando com árabes. É algo que assim, é, é complicado. Eu estou agora fazendo, já esse ano inteiro aqui, eu tô fazendo uma participando de uma mentoria de exportação de games e, e uma das coisas que mais pega é justamente essas questões culturais. Então, assim, é, eu entendo o meu lugar aqui no Brasil, no, nessa indústria, e eu sei que hoje em dia currículo, experiência de mercado ou visão de mercado e tal, eu não estou aqui para competir com ninguém. Está tudo certo, eu acho que tem muitos parceiros aí também, outros estudos que eu super admiro e tal. Cada um trabalhando honestamente e tal, eu acho bacana. É, eu não, não chego a encontrar, de repente, concorrentes diretos, e são é um dos grandes dramas da minha análise SWOT, do meu plano de marketing. Mas, assim, o que, que a gente vê? Assim, eu, eu entendo o meu nicho de mercado e tal, mas, às vezes, para você prospectar aqui internamente no Brasil, às vezes é complicado em função dessas datas comemorativas ainda, né? Que fica muito. Ai, é, junho é mês LGBT, mais então aí beleza, mas o resto do ano, né ou então a mesma questão da consciência negra. E, e aqui no Brasil está muito difícil porque, meu, é o país que mais mata pessoas trans, e eu tenho um estúdio formado só por pessoas trans. É, é um país que mata jovens pretos até não poder mais, e eu tenho estúdios formados por jovens pretos periféricos. É um país que... É o quinto país que mais é, tem feminicídios e violência contra a mulher. E é um, uma empresa comandada por uma mulher. Então, a gente aqui já é um lugar meio hostil, né? Bem, meio não, inteiro, né? E aí a gente vai para o exterior, você tem as questões culturais. As questões culturais ao ponto de você não poder usar um batom vermelho. Então, é complicado. Então, você já trabalha com questões sociais, você trabalha com... É, o que o pessoal aqui falava na, na, no Higienópolis, né? Gente diferenciada, entre aspas, né? Você já trabalha com um pessoal que não é muito co costumeiro de se ver, digamos assim, né? Aí você está num país que é muito rude com, esse, com essa galera toda, eu inclusa, né? Por ser mulher, e, e aí você vai tentar fazer alguma coisa de negócios, negócios no exterior. Não é uma área, negócios ainda não é uma área dominada por mulheres, de tecnologia, e quando você ainda está trabalhando de repente com pessoas de outros lugares do mundo, assim, em termos de experiência é muito interessante, mas é muito difícil quebrar essas barreiras. Tanto é que a gente até chegou várias vezes assim nas conversas. É, eu, eu cheguei a conversar com os meus pares falando assim, gente, será que é, é bom mesmo eu estar nessa live? E a gente fica se questionando não é porque a gente se, não se sente capaz a gente se sente capaz eu não, não vou dizer que não mas é, a questão do olhar do outro ainda é muito complicado só que alguém tem que quebrar essa barreira né então aos poucos a gente tem que alguém tem que chutar essa porta então vamos, né? Vamos, aí na chuva mesmo, se mole, não tem estresse, não. Tudo bem. Ô, Érica, antes da gente encerrar o nosso programa, né, eu, eu, em sua homenagem, em homenagem ao seu beijinho no ombro, eu coloquei aqui a minha versão Aristóteles, né, da Valesca Lombar, né, que sabe sejam meus algozes eternos para o vislumbre de nossas conquistas, pois a fúria da contenda tonitrua sem registro histórico. E por aí vai. <risos> Tem, uma, você, tem duas você pode... questões. Oh, desculpa, fala, fala, pode falar, desculpa. Não, não, não. É só para você mostrar que, assim, se a gente muda a maneira de dizer, parece lindo, né? parece né literário. Né? Fantástico. Manda ver, eu, Pedro. A lombar. É, a Thaís Germano fez um comentário aqui muito importante, que segundo a pesquisa Games Brasil, a Erika fez um, uma publicação muito legal no Dix, a maioria do gamer é mulher negra e joga no celular. E a Thaís Germano falou aqui, o gamer brasileiro sou eu. Muito bom o comentário Beijo, dela. O J. Jorge está perguntando aqui, Erika, é, você acha que vale a pena criar games sobre responsabilidade de homens e mulheres sobre as crianças abandonadas? O que, que você acha um pouco é, dessas gameplays, para além da, da inclusão, é, a gente tentar colocar o protagonista masculino tradicional em outras funções? Você acha importante isso para o mercado? God of War, né? Uma coisa. Kratos na cozinha? Opa! Eu acho super importante. Eu acho que sociedade muda e, e os jogos, enquanto produtos culturais, eles também precisam estar adequados a essa sociedade, a novas práticas, novos olhares, enfim. Eu acho super válido, assim, porque os jogos também é, não têm a máxima, né? Agora vamos fazer uma provocaçãozinha daquela banca de. de de TCC que eu te convidei, né, sobre jogos são violentos e tal, que promovem as chacinas e tal. Ué, se jogos promovem tudo isso, por que, que a gente também não pode promover outros olhares? Aí na hora que a gente coloca outras histórias, outros olhares, a galera fica braba? Oxi! Decide, né? É, é para o bem ou é para o mal né? que vocês querem os jogos? Acho que tem, tem espaço para tudo, muita gente, a gente sabe que muita gente replica o que tem na mídia, passamos aí dois anos né, dentro de casas, consumindo produtos midiáticos, música, filmes, séries, jogos... É, e tem respaldo, né? Já desde eu estava aqui em casa trabalhando, tava ouvindo assim as crianças do prédio vizinho que ficava lá batatinha lá um dois três e aí nem, é, nem eles nem são o público, mas ficam. Então é, se tem essa questão essa assimilação aqui no Brasil, sei lá, artista de novela apanha na rua porque tá fazendo vilão, né? O pessoal confunde o artista com personagem. Então eu acho que tem a gente tem essa responsabilidade também e dá para se fazer alguma coisa diferente com essas histórias acho super válido assim não só essas questão questões de crianças abandonadas mas do mesmo jeito que as novelas brasileiras incentivam doação de medula é, algumas campanhas aí questões de é, algumas até ma, matérias né jornalísticas teve agora essa série importante também no no Fantástico que é isso tem nome falando sobre as formas de machismo para que as pessoas se identifiquem e às vezes pessoas com muito estudo mas não é a área de estudo delas às vezes não conseguem identificar alguns comportamentos nocivos do cotidiano o conhecimento de alguma maneira ele liberta então se você não tem conhecimento através de uma educação formal e sim de produtos midiáticos por que não colocar essas pautas ali? E os jogos também servem para isso. E não necessariamente serão jogos chatos. É só uma questão de você ter o um conhecimento de como que se faz um jogo, você se apropriar dessas pautas e trabalhar. A gente teve um caso é, agora em agosto que a gente lançou o jogo, que foi o, o desencoste. O desencoste é um jogo... Todo prova vacinação baseado em meme. Então, a princípio, quando a gente começou a falar a conversa, parecia muito que era um ataque ao governo, né? Do tipo que é que é negacionista, que não vacina e tal. A gente estava falando de mais ou menos julho, agosto, né? E, e a gente começou a trabalhar só com memes. Então, a gente tinha o sommelier de vacina, tinha o desencoste que é era o jacaré imitando como se fosse o Lacoste né aos nomes aí mas então era o desencoste e aí tem a ver com um negócio de né, isolamento social então a gente ficou brincando com uma série de memes aí tem o, tem o Tupini Viking ali também Então a gente ficou brincando com isso não precisa necessariamente ser uma coisa chata então é um assunto sério você tem toda uma jogabilidade shooter né, que na realidade não é para matar ninguém, é para acertar vacina nas pessoas, para pegar o pessoal que está fugindo de tomar a vacina. A gente tem uma série de memes, a gente está trabalhando com notícias e está trabalhando com game. Então, dá para fazer. Muito bom, muito bem, gente. Queria agradecer a presença do Calzito, da Mônica Rodnik, que mandou aqui, meninas também jogam, é Thaís Germano, <risos> Matheus Mourão, Beatriz Telles, Renato Rodinick que mandou algumas perguntas, Felipe Justino que mandou um coraçãozinho, Matheus Mourão, Beatriz Teles. Calzito, tem alguma coisa que você queria falar? Que a gente não citou? Não, eu sei que a gente já estourou o tempo, mas eu quero dar uma palhinha do vídeo do Dixel Play, né? Boa, que foi feito em parceria lá. com o Drops de Jogos. Se você quiser compartilhar a imagem aí. Vamos lá. Aí está. Né? Isso aqui é, é, um, é um, uma vinheta do, do, do projeto. né? E o seu Play justamente traz aí algumas informações acerca do. do... É muito curtir aqui, essa vinheta. Eu não achei, na verdade, o projeto. Está ali embaixo, está né? ali embaixo Está aqui embaixo. Aí, daqui, não, aqui. sobe, sobe, que sobe. Moço sobe. E fi... sobe, sobe, tá bom? Sobe, sobe, calma. Estava <risos> ali entre os vídeos. Errou! <risos> Errou! Vamos lá. Keep Errou. Point. Terminou? Tá Okay, Ali, está entre os vídeos, olha o desenho aí embaixo, do lado da moça. Ai, que moça difícil de trabalhar esse, não? Aí tá aí. Né? Pronto. Olha só, aqui a gente tem justamente a apresentação falando sobre o desencoste. Né? E, basicamente, é um vídeo que é uma edição mensal da Dixel que está subindo com esse apoio do Drops e Jogos, mostrando um pouco dessa produção brasileira bastante rica, né Érica Erika? Sim, totalmente. A gente faz um vídeo de gameplay porque, assim, como a gente vai apresentar os, os jogos para o mercado publicitário, marcas, marketing, enfim, e para investidores, o que, que a gente pensou? Nem sempre as pessoas têm o equipamento para baixar na plataforma que a gente faz o jogo, né? Então, a gente sempre trabalha com jogos de demonstração para apresentar o potencial dos estúdios, né? Então, o que, que a gente pensou? Vamos fazer... Trailer, vamos colocar o jogo disponível, mas também vamos fazer o seu Play, que é o Folter, né? Que é esse rapaz aí nesse fundo branco. Folter é o apresentador. O Folter ele acaba convidando o pessoal dos estúdios e enquanto ele fica jogando, o pessoal fica falando de como é que foi o processo. Então é uma maneira também de aproximar é, os game devs, né, da proposta do jogo para mostrar como é que foi feito e tal. E, e para a gente também humanizar e facilitar também o conteúdo que vai chegar nesse pessoal que pode ser um possível investidor. Então, é uma outra forma de mostrar, mostrar os jogos que são desenvolvidos. E assim, a gente agradece para caramba a parceria, né porque é maravilhoso. E sobe em breve o segundo vídeo, é isso? Sim, dia 8 de dezembro, a gente já está com o vídeo praticamente pronto. Né? O próximo jogo é o a Clicker que é um jogo... É, de um estúdio é, que está trabalhando bastante com o formato mobile, né? Android, então, assim, é, é bem bacana, que aí trabalha com uma crítica ao sistema financeiro, né? uma temática que eu acho que é importante, trabalha com a temática de piratas e tal, então, são sempre pautas importantes, sociais, enfim, econômicas e tal, que a gente coloca no meio dos jogos, mas a gente acaba trabalhando com com a magia que só um jogo consegue ter. Sensacional. Érica, queria agradecer muito a tua presença. Vamos chamá-la mais vezes, porque o papo é sempre muito bom. Beijo, queridos. Que Boa noite para todo mundo. Boa janta para quem não jantou. Vida longa e próspera. Vida louca e próspera, Pedro e Érica. <risos> tchau, gente. Obrigada. Até mais. Nice. Gente. Tchau, tchau. É.